Há cerca de um mês eu postei um vídeo aqui no canal jogando com o Wave GL. Sim. Eu jogando no mesmo time que ele. Dois fundos, eu acho. Não, tô minhado, tô Levanta a mira, Zo. Fica de boa, fica de boa! Meu de okay, Deus, o que ele tá fazendo? Caralho, os caras muito louco. Way! Porém, muitos de vocês não sabem, mas naquele mesmo dia Jogamos outras partidas no mesmo servidor Inclusive, uma delas, mais uma vez, eu estava no mesmo time que ele Só que ele não falava nada E quando eu descobri que era o cara, eu não me segurei, tá ligado? Eu tive que vingar alguns de vocês que já foram, de alguma maneira, humilhados por ele Oi, oi. Mim. O que muitos não sabem é que nesse mesmo dia eu também joguei contra ele, porém quando ele descobriu que era eu no outro time, ele desativou a câmera, acho que já imaginando que eu faria um vídeo sobre, mas tipo, não adiantou de nada, porque o vídeo foi gravado e vocês irão assistir agora. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Jogo 337, joguei CS2 contra o melhor e maior IGL da história do CS nacional. Pra mim o Fallen, eu vou te explicar exatamente o que eu penso do Fallen, uma vez me perguntaram se eu achava que era melhor em Game Leader que ele, eu falei que sim, e ainda acho que sim.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 AWP Fade, a skin de Alp que no CS2 se tornou uma das mais bonitas do jogo. Keydrop.com segue a caldo do cachorro. Ih, rapaz, cai contra o wave. Smurf. Uso esta conta para os testes da Black Belt. Partiu rapaziada. Não sei se os caras vão jogar respawn, não sei qual força dos mandos, mas vai ser profundo, hein? Eu sei que vai ser pro fundo Vamos recuar aí, pai Recua aí, paizão Recua aí, paizão Recua aí, Vai vender Varanda Pô, galera Também pinei Pinei um pouquinho no cara do fundo Round perdido, viu? Uh, se bem que não, Slifer. Slifer tá quente Mas o outro tá com seis de vida Difícil, difícil Difícil, olha Wave amassando Slifer. Opa! Nossa, força não, força não, força não. O cara já forçou. Eu também. Traidor da nação! Safado! Vamos forçar também, vamos forçar também. Então. Vamos olhar a varanda aqui. Escuro baixo, bebe, escuro bebe. baixo. Tem já. Ah, Zé da manga! Caraca, velho. Lá, lá, lá! Minha cabeça tá piscando! Ah. Saiu é horrível de longe, cara. De perto é uma maravilha, de longe não tem o que fazer, não. Quando forcei na última, vou ter que comprar com o um time agora. Tá no meio do solo. Tem aqui Mas ah, desconfiaram tem, tem aqui na base marcando Porta Subindo a B Como é que eu passo aqui boa. Não tem E dá pra passar escuro baixo, não sei se é uma boa, tá ligado? Deixei fundo Filha da puta ficou olhando e vai de me ajudar, esse corno! É. parou ali, véi. Hum, tá lá. Fui colocado pelo Wave. Se eu estou te matando pra poder garantir a execução do roubo. Banga fundo, banga fundo, banga fundo! Maravilha essa banga fundo, cara, que delícia! O dedo pai. Um, dois meio. Tem mais um na porta. Caralho! Como não matou? Mas que time de merda, mano, não fala nada. Não, não comunica, tá ligado? Tipo... Tipo que eu vou dar só um tiro, tipo... tipo Pai, o cara deu uma, um tiro da porra, velho. Nice. Ganharam, ganharam. Ganharam, pelo menos. Linda. <risos> Pode ter passado um azul Tá aqui, tá aqui Mais um baranda Boa, ele me deu uma ali que doeu, viu? Na cara. Mais outro. Mais um, mais um. Nossa, banguei, aí, banguei. Aí. Nossa. É o verdadeiro fleetshot machina do CS2 Vou pegar escuro baixo Troca de arma, troca de arma Mano, no último round O jogo não tá ganho, tá ligado? Muito longe disso 9x5, pode ficar 9x6 Como 10x5, mas independente O problema aqui é que os caras Né, time meio quietão Não, não segue cal, não ajuda Eu peço, peço aí as paradinhas, né? Pedi pra baranda do último round E os caras me ignoraram completamente Boa Em baranda Meu Deus, cara Baranda, varanda vai pegar nas costas Vou bangar alto. Uhum. Espera o bangar alto, cara. Passou sou o milhão do meu vídeo. Mano, vocês não comunicam. Pé-supé-varanda, ninguém dá, tá ligado? Estão jogando sozinho, velho. Se jogar assim agora de TR, vai perder. Pô. Segue cal aí. Faz um escuro baixo meio B aí, rapidão. Eu e o zero que estamos por último, a gente vai pela B, mano. Só os caras seguirem calzinho agora de TR que é GG, mano. Tá bom. Uhum. Espera. Uhum. Espera. Verdificou, não sei porquê, mano. Bombe. Boa, clã. Ah, eu vou pegar essa kill. Quer dizer, eu vou tentar. Gustava falar que tá na base, cara. Gustavo falar que tá na base? Ó, agora, mano, desce escuro baixo no um shield ali, mano, com a arma na mão, tá ligado? Na mironga. Boa. Boa, rapaziada. Olha o outro aqui. Boiando. Quase me pegar as Zeus. Mano, eu faria o escuro baixo meio bem de novo. Primeiro armado deles. vão pegar desprevenido. Vou pegar o fundo só pra chamar a atenção. Fazer é aquela pro possível avanço. Aí, ó, possível avanço. Avanço meio, avanço meio, avanço meio. Tá bem avançado. Pff. Direção do fundo. Bispa, mas... O mil melhor agora Linda, linda, boa Só jogar junto agora, 4x4 é vantagem TR Linda, sobe B, sobe B Olha o Zero fazendo Lurker Joga Zero, joga Zero, você vai pegar o cara aí, Zero Pula base e pega o cara, Zero Base, outro Linda, Zero Linda, é assim que faz o IGL, rapaziada Motivando o time Banga uma fundo aí, bango uma fundo que eu vou fazer um entry Taco 2016, o maior entry frega do Brasil Ninguém passou bunker, eu espero Faz uma gay, faz uma gay, faz uma aí, faz uma gay Faz uma gay nesse smoke aqui Caraca, mano Tem um no meio dei uma bonitinha Tomou Tá a varanda E tá bom pra nós, hein Tá bom, pra pegar surpresa, mas eu prefiro ajudar o um amiguinho. Entra, entra fundo, galera. Ordem pra vida. Ué, onde tá esse daí? Tá B esse cara, tá B. O Wave, mano, até que não jogou mal. E aí, Luquinha? Tô no último round aqui, tô jogando contra o Wave. Tá no 15 aqui já. É, eu sei. Eu sou o. Eu tô do outro time lá. Ah, você tá jogando? Tô contra ele aí. De novo? Aham. Uhum. Pula a bunker, rapaziada. Eita, achei um. Achei um. Achei um Wave. Já deu. Ciclope, dá um pé na caixa ali do escuro baixo para pegar a branda. Tá. Aê! Finalmente me escutaram! O cara vai de faca na mão, velho. Dá um pé com a caixa aí. Nossa. Coitado, hein, mano. O cara foi disca. Inventei uma que eu nem sei. Tá buraco. Não, não é possível. Quem, quem que é o cara aqui na porta Olha meio galera tem bombe matei bombe acabou rapaziada acabou rapaziada linda esse foi o resultado rapaziada foi uma partida legal foi uma partida da hora valeu